Vai de Shaq agora, Marquinhos? Nem fudendo, mano. Nem fudendo. Eu vou jogar com o que eu sei jogar aqui agora e vou ganhar o um jogo, mano. Deixa eu ver. Shaq foi nerfado, mano. vou jogar de Shaq nem fudendo, velho. Aonde ah, eu starto, galera? Por que? Justifique sua resposta. Tem que ele tirar a box do Chaco, hein, mano. Bora, galera. Bora, bora, bora. Vem, vem, vem. Quero checar isso aqui, velho. Que Chaco é esse que não bota box? Ah, tá. Vamos, vamos tirando mais. Vamos tirar mais. Ó, oh, pegou. Deus, meus meninos, ajuda eu Pegaram a kill Tá bom, dois por um, maravilha Tá bom, tá bom, tá bom O que, que eles gastou, hein, mano? Eu vou startar blue esse game aqui Sem lixo, pode ir pra lane Pode ir, pode ir, sai, sai, sai Vai pra lane lá, pega a pressão, pega a pressão Pode ir pra lane Ok, se isso não muda O cara tá falando que não muda, né? Mas... Tá bom, se que quer dar lixo, tá bom. Quer dar lixo, maravilha. Pô, o réu é mó roubado, né, mano? O cara pulou ali. É porque eu não quero tancar, tá ligado? O ruim de querer dar lixo, mano, é que você tem que tancar, velho. Com, com submelee, assim, no caso, né? Aí tá safe. Esse Cled tem que tomar cuidado, mas é um Cled, né, mano? Ele não vai morrer, eu acho. Ele, no máximo, perde o um Pocotó. Calma aí, campeão. Toma cuidado mesmo assim. Deixa eu dar um ping aqui pra ele. Maravilha. Eu, eu não fiz power farm aquele jogo que eu joguei de Chaco, né, mano? Eu queria ver quanto tempo que o Chaco demorou pra fazer o full clear, tá ligado? Mas, provável que deve ser uns... 3 e 40, deve ser um clearzinho bem lento, né? Eu vou tentar puxar esse aqui, invadir ele ou divear top, vamos ver. Dá pra fazer os dois, se pai ainda. Olha o clear do meu boneco, mano. Olha a hora que eu já terminei o full clear, que bagulho doido. Puxa que é dive, mano. Puxa que é dive. Zoe miou, né, mano? Puta que pariu, velho. Opa, deixa eu resetar Epa, aí, pai vamos vou morrer pra zoe. Vou ter que flashar, nem tem um flash. Maravilha. Vem, vem, vem Renekton, vem. Mano, cadê meu time aqui? Mata esse cara, velho. Maravilha, galera Maravilha Flash Perfeito Fiz o que eu queria Agora vamos tentar dar boa escanto, hein, mano Ou eu posso só fazer isso aqui da B, né, mano Fazer isso aqui da B pode ser uma forma inteligente também De resetar e ter tempo na frente, mano Maravilha, mano Maravilha Executamos da melhor forma O Chaco ainda deixou resetar o campo Coitado Tá azedo Vou pegar isso aqui Vou pro bot direto Espero o Gold de dar pink Sim ou não Sim ou não Dale Cuidado, Chaco, bot Ó Ó, ó Se só sair, maravilha Bora rapaziada, vamos nessa, vamos nessa Agora eu não sei se eu vou poder pegar esse aronguejo Porque minha bot lane deu B, então eu não vou nem reto No aronguejo, vou só farmar isso aqui, mano Aliás, o cled pisou no rio, né, então eu podia Pegou o track do Chaco Safe, olha o Kledão indo Solar o Chaco, será que tem dano? Ah, o Chaco fez o bagulho, eu demorei a perceber perceber. Ah, Vai vir um Nautilus aqui, hein, mano Esse aqui pode dar ruim, sai filhão Tá bom já, doidão, tem uma bot lane aqui Pô, perdi minha pink, né, mano, infelizmente, mas tá bom Não dá pra ter tudo, né, galera Não dá pra ter tudo Ou eu faço o full clear ou eu vou nesse Drake Que eu vou ter pressão bot, hein, mano Ou eu ajudo o mid também, meu Deus, muita coisa pra fazer, velho Muita coisa pra fazer, rapaziada anime nisso, hein, mano, a gente mata esse Nautilus bem fácil Gastou post choque ainda, da melhor forma Se eu não me engano, ele tá sem flash, hein O flash dele é junto com o meu Maravilha, ia fazer o Drake, não vou mais Vou smitar catapa. tapa Quem que falou lá, galera, Marquinhos Smite a tapa aqui, tem Prime. Quem que falou lá? Que isso? Calmou, calmou. O cara é sub, ele vai tirar o sub, galera. Quem que falou lá, galera? Se eu smitar, você é da Prime? Quem que falou lá, família? Pelo amor de Deus. Mano, vem cá, mano. Quero muito matar esse Chaka aqui. Ele tá aqui, todo coitado, ó. Mas eu só vi a cabecinha, velho. <risos> eu sou somei, filhão. Pelo amor de Deus. Qualquer coisa que tem ult Maravilha Só meio enxaco, filhão Dá pra nós daivar a mid, hein, mano Eu só acompanho apertando o R Tô indo aí, Cleidão Tô indo aí, pai Tô indo aí Bom flash Só que ela vai pegar seu flash, né é, Ela vai pegar seu flash Só que o cara jogou mal, aparentemente Caiu de boca no palhaço Qualquer coisa tem ult Vou ter que o Tasha é dele. Vale Vem assistência bot ainda Será que ganha mais uma? Acho que mais uma é demais, né Perfeito, mano Tô com o Leandre fechado aí Aos 7 minutos, rapaziada 8, né? Vamos falar que foi 8 minutos com a Leandre fechada Vou fazer o full clear de baixo pra cima Vou ver se eu faço esse Arauto Ou o Drag, né, mano? E aí, rapaziada? Full clear de baixo pra cima Arauto Ou três campo Drag? E agora, José? São dúvidas do sistema nesse exato momento, né? E agora? E bom dia pra galera que tá chegando aí Acho que eu vou acabar indo naquele bot Aliás, aí é. Foda-se esse bot, foda-se o dragão. Vamos clinar pra cima aqui e fazer arauto. é isso. Eu vou abrir muito farm XP no Chaco. Nós faz dragão, nós faz Aralto no caso, né? Já preciso pensar onde eu vou usar esse Arauto aí. Bot é o top, mano. Que é a Aslan que tá destruindo barricada, né? Se minha bot lane não tivesse morrido, aí eu iria drag, né? Mas como eles morreram... Eu queria ir drag e auto-sabotagem, né? Eu não quero me auto-sabotar, me né? Não vou querer fazer um, um dragão, sendo que a minha bot lane morreu, né? Nem tava na lane na hora. Então vamos fazer o face aqui. Eu vou ter pressão top daqui a pouco, creio eu. Mid, eu já tenho pressão. Vamos iniciar os trabalhos nesse arauto nesse exato momento. Pressão top, check. Pressão mid, check. Passa uma trinquetezinha aqui e vamos nessa, maravilha. Top, tu ganha mais gold na barricada? Verdade, hein, mano? Boa análise aí, hein? Alguém sabe falar o porquê que top eu, eu ganho mais acabeci. gold de barricada? Alguém consegue dar aquela refletida do porquê? Fritor Menos um pra dividir. Ó, oh, vocês estão sabido Vocês estão sabido Agora dá pra nós ir naquele Drake, hein, mano. Acho que é o plano. Ou nós, se eu tacar uma bolinha nesse cara aqui, ele morre. Ah, esse puxa, hein? Ó, oh, uma bolinha só, hein, mano. Uma bolinha. Ah, esse Chaco feio aí fez o Drake, mano. Eu tô ao vivo? Ah tá, achei que eu ia sair vivo disso aqui. Sai esse vivo, eu ia falar o quê? Mano, se eu saísse vivo daquilo ali, eu não ia entender nada. Os caras iam tiltar, velho. Que isso? Ele tem um itemzinho que empurra ali, ó. Uhul, Flasha mesmo. Ai, ai, brincadeira. De ladinho. Uh, quase que pega de ladinho, hein, campeão Quase, mano Nossa, será que você luta mata, mano? Eu tô nível 11, eu vou tentar Toma Bom, eu tô forte pelo menos, mano, é isso Um minutinho pro próximo objetivo, aí. Vou dar B já, maravilha, tudo nosso Bora Og, jogou muito, vocês viram só Perder aquele Rzinho, né, mano Tô muito forte, hein, mano Eu tenho três itens aos 14 minutos Três itens contando com a bota, né Nossa, meu time não deu face check ali Assim não, né, mano Não, peraí Pera aí, galera. Pelo amor de Deus. Vamos no talento. No talento. Minha família, a gente é uma família. Vamos, come... Só smitezinho. Caramba, achei que meu time ia se dar mal ali. Mas é um Cled, né, mano? O Kled só lançou a nervosa do jeito que ele sabe aí. Nice. Quatro níveis eu tô no Chaco, galera. Eu tô quatro níveis no Chaco, mano. Isso é pra vocês verem tanto que Chaco é um cocô, tá ligado? Ainda mais Chakapê, mano. O cara quer fazer Chakapê contra card tá fudido, mano. Porque se o card só ficar farmando, ele pega muita vantagem. É uns que gostam. Nossa! Vamos, come. Não mata, mano. Trolei. Vai tá colheita, só. É assim. Oh, matou! Vai! Ó, o Chaco aqui, mano. Olha o Chaco, Olha o Chaco que ele veio. Vem, galera, vem, vem, não morro, não. Se eu morrer, nós mata, tá ligado? Se eu morrer, nós mata. Tira, te dá, dá bala aí. Taca a bala. Hum, no último sec, hein. Matou, beleza. Ó, a balinha aqui em cima, aqui, ó. Tá bom, dois por um. Sacodei muito gold, né? Não sei se valeu tanto a pena, não. Apertar um R aqui pra ajudar meu campeão ali. Nossa Nice, nice Olha lá, um barãozinho pra nós Maravilha Dragon 10 segundos Vou pegar o Rabadon antes Vamos ver se Rabadon de terceiro item Fica muito forte mesmo, tá ligado? GG, rapaziada não tem como não perder isso aqui, mas não Bem slow, hein? Só completar hum, se pega na pontinha do caule Eu vou dar chase nesse cara, mano Quero que se foda Ah, eu vou dar chase É Vamos ver vai pegar ele dando recal aqui, ó Se liga, 1, 2, 3 e... Piu! Cancela meu ult, campeão. Vem, vem, cancela. Piu! Diga de grandear, almoçar essa aqui, né, mano? Dá pra ir lá almoçar se assim, pá, mano? Pô, meu time não vai dar GG, não, mano? Deixa eu ir lá. Que ziquei o jogo, mano. Nossa, ziquei o jogo. Caramba, o cara aqui não quer morrer, não, mano. Se nos der vai levar São João. Toda noite eu quero que vida foi feita, feita pra viver Ai, ai, ai, ai, ai, tira, tira, tira ele daqui vale. Vamos nessa, apertei R, vamos ver o que acontece Nossa, explodiu o Juninho ali, vou fazer o cara morrer por conta disso Mano, olha o dano que eu dei no Chaco. Acho que isso foi só meu R. Foi literalmente só meu R. Mais 50 zonas. Será que eu dou conta? Ah, não deu tempo. Nice, hein, mano? Deixa eu ver que hora que é agora. Meio de meia, mano.